Fim do Uber X, já era, acabou, e sabe de quem é a culpa? É sua motorista. Pois é, meu amigo ou minha amiga, eu tenho certeza absoluta que nesse próximo semestre já era Uber X. Eles com certeza vão retirar essa categoria do, do aplicativo. E sabe por quê? Porque tem muitos motoristas que estão aceitando fazer corridas Uber Promo, 99 Polpa, em Driver, que também cobra tarifas muito mais baratas, e tudo isso faz com que os passageiros se acostumam a utilizar essa modalidade. A culpa não é só do aplicativo que inventou de fazer isso. O problema é que muitos motoristas não param para fazer as contas de quanto que ganhou no final do dia e isso faz com que eles fiquem praticamente trabalhando às cegas eles não sabem quanto que realmente estão ganhando e se você for colocar todas as suas corridas do Uber Promo na ponta do lápis mais o quilômetro que você gastou para fazer todas essas corridas coloca IPVA, depreciação, aluguel de carro o que for que você gasta para ter o trabalha ali de motorista de aplicativo, você vai ver que você não está ganhando nada com esse Uber Promo. Como pode você colocar um carro que tem um, um porte ali de 40 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais, o que seja, você colocar um carro de um porte desse valor e ficar ganhando tarifas mínimas de 5 reais, 6 reais, ganhar menos de um real por quilômetro rodado, meu amigo, para para pensar, coloque a sua cachola para funcionar, você vai ver que não vale a pena. E você fazendo Uber Promo sempre, 99 Popa sempre, vai fazer com que os passageiros se acostumem a chamar nessa categoria e vai fazer com que você tenha menos corridas no Uber X, 99 Pop, que é o pelo menos a tarifa mínima ali que a gente recebe. Não é uma tarifa boa, porque infelizmente está congelada há mais de 7 anos aí, nunca teve reajuste as tarifas da, do aplicativo. O máximo que eles fazem é mudar a forma como paga o motorista, mas continua sempre a mesma tarifa. Então preste atenção, se você continuar fazendo Uber Promo 99 Pop em driver, uber x 99 pop os outros aplicativos que estão se integrando no mercado vai acabar você vai receber sempre menos e é o combustível só aumenta a depreciação pneus óleo tudo aumenta menos os seus ganhos e eu faço um desafio aqui para todos os youtubers que falam sobre o nicho de mobilidade urbana eu desafio todos vocês a fazerem vídeos que falam sobre não fazer essa porcaria de Uber promo e 99 polpa. Vamos fazer com que todos os motoristas em todas as cidades fiquem sabendo que isso não compensa e você tem o dever de fazer com que os todos os motoristas recebam esse tipo de informação repasse adiante não deixe que o uber x e o 99 pop sumam desapareçam. O que a gente precisa agora é se unir Fazia com que os aplicativos vejam que não compensa a gente que é motorista, que isso só compensa para o passageiro, mas a ferramenta principal que faz todo o círculo andar não compensa. Vai ter muito motorista que vai acabar ficando falido devido a essas novas categorias que só prejudica, beleza? Mas vem cá, você faz Uber Promo? Faz 99 Popa? Faça isso que eu falei no começo do vídeo.